Olha só, gente, vamos tocando o programa e agora para a gente fazer sala aqui aos nossos convidados especiais desta sexta-feira. De um lado, Dani Bueno, quero apresentar àqueles que porventura não conhecem assim pela tela, né? pela TV, apesar de já ter uma história na televisão aqui de Mato Grosso também. Dani Bueno é diretor do portal Mato Grosso ao vivo e está aqui porque o seu portal foi ontem citado no nosso programa. Como precursor das imagens na direção de trânsito mostradas a partir das câmeras de segurança Que mostravam o diretor de trânsito acompanhando a retirada de um veículo Na ocasião da sua participação aqui, o diretor comentou situações ah, fazendo menção ao site do diretor ah, do portal, Dani Bueno E por isso ele solicitou a nós o direito de resposta E o vereador José Vasnetos a Esquiva, que ontem ainda esteve aqui, gentilmente teve a cordialidade de nos aguardar para hoje Entendendo que o tempo ontem era impossível da gente fazer algo e fazer uma receptividade né, Do jeito que o programa gosta de oferecer a todos E por isso ele está aqui também, porque ontem não concordou com as palavras ditas Enquanto vereador fiscal e também um dos precursores dessa denúncia Porque no seu trabalho na Câmara Municipal Uma das suas dedicações foi acompanhar este caso nos últimos dias né, do, o, o José Vasneto é isso? Boa, boa tarde para você. Boa tarde, Oliveira. Boa tarde a todos que estão assistindo mais uma vez o Olho Vivo, né? TV Nativa. Exatamente, Oliveira. É, eu já tenho investigado algumas coisas a respeito do trânsito, né? É, do diretor de trânsito em si. E já tenho recebido várias denúncias de vários tipos de coisas e uma delas era referente a isso. Eu tive acesso a, aos vídeos, aos documentos, a todos os relatos antes mesmo ainda da, da produção né, do jornal do Dani, onde o Dani também teve acesso, tivemos acesso, acredito, quase ao mesmo tempo, né, talvez por pessoas diferentes, acredito eu, ou a mesma pessoa independente, e começamos a trabalhar em busca da verdade, em busca de mostrar para a população o que está certo, o que está errado, e que a justiça seja feita. E ontem, quando eu vi a declaração dele ao vivo, eu estava em casa, estava, no, estava almoçando e eu falei, opa, peraí, não, não, não, não, não, está errado, não é assim não. Eu vou querer saber, vereador, daqui a pouquinho o que exatamente te intrigou tanto na fala do okay. diretor de trânsito. Mas deixo também receber aqui o colega de bancada do Ponto a Ponto, né, que apresentamos juntos lá na Bambina FM, colega de imprensa, grande amigo em particular, o Dani Bueno. Um prazer e uma honra, Dani, recebê-lo aqui. A honra é nossa, Oliveira. É sempre um, um prazer retornar a essa casa, onde eu iniciei né, minha vida, minha carreira jornalística, nos idos dos anos 90, né? início dos anos 90. E para quem é antigo aqui em Alta Floresta, sabe muito bem que nós começamos aqui com, com a emissora, na época chamava-se Centro-Norte, tem ou, toda uma história aí né? de, de outros proprietários. E é uma alegria né? poder voltar aqui justamente para poder auxiliar aí, é, no combate a coisas erradas que estão acontecendo em nosso município, a nossa amada Alta Floresta. O Dani Bueno sempre foi conhecido e reconhecido aqui desde que iniciou a sua temporada de atuação jornalística por essa pegada mais forte do ponto de vista jornalístico, Dani, contundente e você não me parece fazer questão de esconder também de que a sua ação ela é realmente voltada a esse combate, a esse enfrentamento através da comunicação. O que exatamente ontem que o diretor de trânsito disse que você não concordou? É, são várias contradições que ele mesmo levantou contra si, né? Inclusive, ao que parece, ele ele fez uma confissão pública ao vivo aqui no seu programa, ainda que tenha sido por meio telefônico. Ele, ele afirmou que ele liberou e vem liberando veículos de, de dentro do pátio do Detran de forma é, como se tivesse rasgado o código de trânsito Só brasileiro, fazer a coleção, né? Da direção de pátio, é do né? da dire, diretoria de trânsito municipal, né? Uhum. Do departamento de trânsito. Ou seja, ele fazendo isso, ele está automaticamente é, prevaricando contra aquilo que ele foi impulsado. né? Ele tá, ou seja, além, além de estar tá prevaricando, ele está assumindo uma posição de corrupção passiva, né? Junto àqueles que estão sendo, que estão assumindo a posição de corrupção ativa. São vários é, mecanismos jurídicos aí que precisam ser observados. Inclusive, eu gostaria de conclamar o, o departamento jurídico da prefeitura para vir aqui ao programa para falar se o, o que o, o, o diretor de trânsito disse aqui está correto. Porque nós temos aqui o, o artigo 271 do Código de Trânsito de Brasileiro, Brasileiro, que é específico. né a Alta Floresta está dentro do Mato Grosso, Mato Grosso está dentro do Brasil. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que nenhum veículo pode ser retirado. Inclusive, eu repassei essa, essa imagem aí para a sua produção. Eles po nós podemos ler juntos aqui. Né? Artigo 271, é, capítulo é, 17 das medidas administrativas. Vamos aí. O veículo será removido nos casos previstos nesse código para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre via. Ou seja, aqui, no caso, o CTB está se referindo ao Detran de Mato Grosso, certo? Só acontece que o Detran de Mato Grosso ele tem um convênio. Com o município de Alta Floresta. Existe um termo de cooperação, onde o DETRAN prende, certo? E a responsa responsabilidade de guardar, é, de manter o veículo em perfeitas condições, fica com o município. Isso, isso tem o termo de cooperação também estabelecido. São, são diversas páginas. Aqui, primeiro, a restituição do veículo removido só será mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada além de outros encargos previstos na legislação específica da redação dada na Lei 3.160 13 13.160, de 2015. A, segundo, inciso segundo, a liberação do veículo removido é condicionada ao reparo e qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento. Também em redação da mesma lei. Se o reparo do referido no inciso segundo demandar providência que não possa ser tomada no depósito, se o veículo não estiver em condições de ser liberado a partir do depósito, a autoridade responsável pela remoção liberará o veículo para o reparo de forma transportada, mediante autorização, assinalando um prazo para reapresentação. Então, nesse caso, quando é quando ele pagou todas as taxas, o licenciamento, o IPVA, e vai lá e consegue a liberação, ele tem que, se o veículo está em condições, ele já leva para o DETRAN, o DETRAN vai ser feito uma vistoria, e a partir de então, da autorização da liberação do DETRAN, o veículo volta a circular. E certo? tudo isso, Dani Bueno, é importante destacar que aquela moto tinha pendências, no momento em que essas imagens mostram que sendo retirada. Desde 2008, a moto não tem o licenciamento, certo? E desde 2017, conforme documentos que estão postos no, no portal Mato Grosso ao vivo, e o, e o vereador também tem aqui para apresentar, desde 2017, o IPVA daquela moto não está pago. Ou seja, qualquer outro cidadão é, comum que for apreendido o seu veículo tem a, a, a compreensão de que já teve a experiência de tentar tirar, retirar o veículo lá no, no pátio e não conseguiu de outra forma que não fosse quitando todas as taxas. Porque para alguns selecionados, escolhidos a dedo, aí me parece, pelo senhor Fernando, Fernando. essa liberação está, está acontecendo com, com tanta complacência. Com t... Porque ele falou aqui ontem que ele contou uma história de um senhorzinho que agradece ele até hoje, porque liberou o carro de 20 anos. Ora, a lei é para todos. Não importa se... A, a, agora ele, ele citou um outro caso grave. Ele falou que... É, é, as autuações, as apreensões sumiram do sistema se sumiram do sistema e eu sou o diretor de trânsito do departamento de trânsito do município estou há um ano e meio, um ano e quatro meses já à frente do departamento a primeira providência que eu iria tomar é uma auditoria para constatar o que aconteceu aonde foram parar sabe? porque não tem como nenhum veículo apreendido pela polícia militar pelos agentes de trânsito que trabalham arduamente para fazer esse serviço e parar no pátio sem estar irregular, sem ter o termo de apreensão. Aonde estão esses termos da apreensão? Certo? Ainda que ele fale que não, não foi nessa gestão, que esse, esses, é, esses termos sumiram do sistema, ele tem que ir atrás. Ele é o responsável, o responsável máximo para que a, a verdade, os fatos que, que ele mesmo apresentou, sejam, sejam investigados. Agora, ao licença, contrário mas... disso, ele saiu liberando, porque não está do sistema. Eu vou pedir licença a você, porque eu quero saber do vereador se foi o mesmo fato ou se tem variantes aí. Só, só, de... só, um, só um adendo Sim. aqui, só para complementar, e aproveitando a presença do vereador, ele fez questão de pronunciar aqui ontem que qualquer pessoa que tivesse solicitado as imagens, essas imagens que nós recebemos por meio de fontes jornalísticas, ele teria liberado. Agora, é uma mentira, é uma contradição Nós temos aqui, o, o, na própria matéria Nós temos, nós divulgamos que do dia 13 de março dia... de 13 de abril, de abril, agora, é o mês passado Foi solicitado junto à prefeitura, ao setor de trânsito, setor de obras Pelo vereador, essas imagens que ele já tinha conhecimento E nada foi liberado Inclusive, Oliveira, eu vou fornecer agora com exclusividade aqui para a sua produção Vou enviar aqui agora para vocês, meninos é, fotos do, do, do aparelho que registra as câmeras que foram arrancados, que foi arrancado com to, de toda a sua fiação lá do sistema de monitoramento pelo senhor Fernando, no dia que o vereador forneceu é, essa é, o vereador pediu, solicitou essas imagens ora, se foi arrancado é porque alguma coisa pelo senhor Fernando, é porque alguma você coisa que... está disso, Eu tenho as fotos do, do, do local onde foi arrancado. Eu, você... eu, eu vou enviar aqui agora para a sua produção. Tá certo. Enquanto o Dani envia ali para a nossa produção, deixa eu saber do vereador, o que te intrigou, vereador? Foi, foram esses mesmos elementos ou tem é... variantes aí, algo diferente Sim, disso é... que já foi dito? Então, foi esse caminho que o Dani tem falado, né? Uhum. E o principal foi quando ele falou assim que ninguém foi procurá-lo, que ele entregaria a qualquer um, eu fiz ofício, foi assinado e foi engavetado na gaveta dele e depois de duas semanas eu fui respondido ao, simplesmente assim, que eu, eu fiz um ofício porque eu não consegui fazer requerimento, que para fazer um requerimento eu precisava de assinatura de não sei de quantos vereadores, eu não consegui a quantidade necessária, infelizmente daí eu falei, então vou fazer ofício requerendo, que é direito meu requerendo as imagens, mesmo eu já tendo, eu queria ver o que, que ele ia fazer e eu já sabia o que ele ia fazer. E ele foi o dito feito, ele apagou, excluiu, tirou as câmaras. A denúncia que vocês fazem aqui é uma denúncia nova no processo, eu, eu me obrigo até a assumir a função de estender o convite ao diretor de trânsito, porque dessa gente não, não tinha ainda o pleno conhecimento, pelo menos não acompanhado de elemento de provas, tá mandando para quem lá, Dani? Eu tá mandei pra... a princípio para a Dai Vou pedir atenção não. da minha produção viu, é produção. Só para verificar pra... essa questão do, do que o Dani está dizendo que da eu Nativa. gostaria de mostrar aqui. É... E só encerrando lá. Oi? Só encerrando, né? Uh -huh. Ele falou que não cabe a mim. <risos> Ele falou que não cabe a mim pedir isso. Você acredita? Eu, como funcionário pedir, do município, pedir requerimento. Pedi... É? Ele falou que não cabe a mim como porque vereador você tem Exato, eu tenho a liberdade De entrar lá dentro, inclusive é. e, oh, e solicitar Eu até vou explicar muito, deixar muito bem claro oh, A população autoflorestense Que isso é muito importante Até mesmo porque está vindo a eleição agora uhum. O principal serviço De um vereador é. é fiscalizar e legislar O restante são atribuições extra Mas o principal é Fiscalizar e legislar. É fiscalizar as coisas que estão tá acontecendo do executivo, que está acontecendo do município, e legislar, ajudar em construção de leis e atualização de leis. É esse o principal objetivo. Eu posso... Esses vereadores que vêm passar melzinho na, na boca uhum. de vocês... Abre os olhos, abre os olhos. Eu vou pedir aqui, oh, oh, minha produção, se tiver condições, eu gostaria até... Primeiro eu quero ver as imagens, né? Se eu não ver as imagens, eu não tenho essa... Tá, tá com quem? Ah, tá. Dá uma, dá uma verificada aí pra mim, por favor. Porque, a depender dessas imagens, a nova denúncia é trazida aqui pelo vereador... E, e concomitantemente pelo jornalista Dani Bueno, intriga do ponto de vista de que é um novo elemento, uma nova situação que inclusive sobre a qual ontem o diretor não falou e não falou porque eu não perguntei e eu não perguntei porque eu não tinha o conhecimento prévio da existência desses elementos que me parecem ser fotográficos né Dani Bueno, fotográficos então assim que possível MC, me forneça por gentileza as, essas imagens fazendo um favor, deixa eu só entender. Enquanto eu aguardo a, o processamento delas, então, deixa eu só fazer uma pergunta aqui ao jornalista Dani Bueno, porque ontem ele disse o seguinte, foi taxativo a dizer, Dani, que o, o portal que soltou a notícia não o procurou, não oportunizou a ele o direito de resposta de forma antecipada e, e, enfim, não deu a ele a chance dele também fazer o que ele praticou aqui ontem, até no momento em que nos agradeceu por conta dessa situação. Isso é, é verdade? Você fechou as portas a cara do diretor de trânsito para que ele se pronunciasse? Desde o início das nossas atividades junto à emissora de rádio que atuamos juntos, é, eu já tomei conhecimento em dado momento que, que nós tínhamos lá um outro assunto para tratar sobre o trânsito, que na época eram uns quebra-molas que foram uma, uns tachões que foram colocados aqui na, na rua E para uma escola particular por, por ordem do senhor Fernando. É, de que ele mandou dizer que com o jornalista Dani Bueno ele não conversa. E desde sempre eu nunca consegui ter acesso com o senhor Fernando, porque eu apesar de ter ido atrás, conseguido o número telefônico dele, eu estou bloqueado, eu estou bloqueado pelo senhor Fernando, de forma ininterrupta, ou seja, como é que eu vou conseguir, mesmo tentando por vias de assessoria o homem nunca é encontrado, é, nunca está no local, nunca, nunca tem o retorno. Então, quer dizer, é uma pessoa inacessível. E eu não posso ficar retendo a matéria, aguardando para soltar algo, esperando a boa vontade de uma pessoa que está sendo citada em responder aquilo que a gente precisa saber. Entendi. Então, isso é, é padrão jornalístico. Eu só precisava compreender esse processo certinho. Oliveira, é. posso não. te abrir os olhos para mais uma coisa ainda? Sim. Que acontece que... É só colocar, encaixar, encaixar. É, na semana do mês de março, a primeira semana do mês de março, eu fiz uma denúncia gravíssima, referente ao diretor de trânsito, Fernando, onde ele soltava, soltava em conversas paralelas no WhatsApp, ou WhatsApp não, redes sociais, falando com DT Blitz, falando assim, hoje você pode sair para beber. É, que não vamos fazer blitz, mas aqui 10 dias vai ter intensa. Eu até me lembro disso, eu é, estava em viagem, eu acompanhei então, à distância essa situação. E ele, ele ainda fala, negocia. Essa situação foi denunciada por você na posição de vereador. Exato. Na tribuna nosso da Câmara. Ah, né? ex exato, saiu matéria, tudo, fiz requerimento, sabe? Fiz Sim. tudo que que. Denunciei no Ministério Público, como também já denunciei isso daqui. Mas, vamos lá calcular. Aconteceu tudo isso. O Fernando Leite, naquela mesma semana ele esteve presente na câmara de vereadores. Fernando Carvalho Fer... é, não tem Leite né? ah, tá, Fernando, Carvalho, Fernando Carvalho naquela mesma semana ele esteve presente lá sabe? E ele conversou com alguns vereadores e não foi comigo hum. mas eu vi ele conversando com alguns vereadores lá pedindo socorro, pedindo proteção e aconteceu, muita coisa aconteceu motos foi liberado, carro foi liberado, <risos> tudo na outra semana, sabe? Pessoas foram mandadas embora da Secretaria de, de Trânsito e contratado outras novas pessoas. E, e isso foi logo depois da minha primeira denúncia. Então, assim, e, e ainda ele vem falar que não teve privilégio político. Não tô, é, será que ele não fez negociação com a prefeitura, é, com o executivo ou com alguém lá de cima? Porque é muito estranho. Logo após a minha denúncia, onde poderia ser caçado, né, ele poderia ser dispensado. Não, ele fala, ainda sai com conversa entre os próprios agentes de trânsito. Eu tenho quem me segura aqui dentro. Zé pequeno demais para mexer comigo. Eu sei disso, porque... Minha, ela Mas a, história... aí, aí me veio aqui, e eu sou obrigado a perguntar o seguinte, vereador. É, é, isso não estaria acontecendo por uma, uma birra... É, eu vou usar, vou ser bem claro com você O, o, o vereador Zé Esquiva agora pegou o Fernando Carvalho para Cristo também Enquanto não derrubar, não sossega Por conta dessa situação, uma espécie de, de, de queda de braço Ou você continua equilibrado, pautado somente nos elementos que vão lhe aparecer? Ah, daí é, é muito nítido isso Eu estava comentando com o Dani agora hein? O que é certo é certo, o que é errado é errado Se eu pegar tudo que eu ver de errado, eu tenho que cobrar Pode buscar algo de errado meu que vocês, eles não vão encontrar. Como já tentaram e não acharam. Você lembra quando vieram buscar lá do fundo do poço, buscar me incriminar em algo? Eu fui lá ao vivo na, na TV e tive com os documentos na mão, falando: "Opa, peraí, aí, tá tudo errado, gente. Não estou aqui, eu estou para vir fazer meu papel". E não é só com ele, como eu tenho buscado fiscalizar outras coisas. É só qualquer vereador, é, qualquer pessoa ir lá na câmara e perguntar qual é o vereador que mais fez denúncias. Nesses dois últimos anos Referente a qualquer outro tipo de coisa Como eu já denunciei na saúde Como eu já denunciei no trânsito Como eu fiz a denúncia da rodoviária é, Da pera livre Então tá. peraí Já eu... está aí o... o MC, é isso? Dá licença um pouquinho, vereador me parece Eu já vou pedir essas imagens Nós temos recado? Temos compromissos também, né? V Vamos para um compromisso, inclusive Eu volto porque o Dani Bueno prometeu aqui Apresentar uma situação seria comprobatória de que o diretor de trânsito tentou ocultar as imagens da câmera de segurança que teria aí flagrado a situação da retirada deste veículo. Eu peço até a minha produção que também estabeleça contato com o diretor de trânsito, porque havendo essas fotos de fato, é um novo elemento e eu gostaria de saber dele. Né? O, que que, o que ele tem a dizer, eu não oportunizei essa fala ontem para ele, deixo claro aqui, porque a gente não tinha essas fotos em mãos, tá? Recado na tela e eu volto para mostrar elas. Olá, para você aí que ainda não comprou o presente da sua mãe, corre que ainda dá tempo. Aqui na Madrid você vai encontrar uma variedade de opções. Dá só uma olhada em toda a linha de beleza com 20% de desconto à vista ou em até 3 vezes, gente. Temos secadores, temos escovas, temos chapinhas, depiladores, então assim, se você tá precisando comprar aquele presente especial, olha só quanta opção e não para por aí. Só que na Madrid você vai encontrar a caixa de som JBL por apenas 10 vezes de 29,90. É para aproveitar e presentear a sua mãe. Olha só esse modelo de caixa Go3, então corre pra Madrid. E para você que quer dar aquele celular pra sua mãe, olha só, a 12 Samsung Galaxy por apenas 144,90 por mês em 10 parcelinhas, gente. E é no cartão e no crediário próprio. Então, se você ainda não tem crediário aqui com a gente, Vem abrir que é super facilitado. Chame de nossos vendedores no WhatsApp que vamos atender vocês. Então é isso, gente. Se você ainda não comprou presente da sua mãe, vem para a Madri aproveitar, que além dessas temos muitas opções de presentes para vocês. Madri Eletrônica, tudo em tecnologia para você. tá dada a dica então para você, né? Eu tenho as fotos aí, o MC? Pode colocar elas no ar para mim. A pra Justiça Eleitoral tá tentando... ela abre várias... Alguém tentando contato com o, o diretor, por gentileza? Faça esse favor para nós, sério. Tá. Estas são as fotos que acabam de ser compartilhadas compartilhadas conosco pelo jornalista Dani Bueno, é, diretor do portal Mato Grosso ao Vivo, que veio a revelar pela primeira vez as imagens que a gente também repizou aqui para você ontem e está trabalhando hoje. E essas fotos são novos elementos, segundo o jornalista, que apontariam a, a tentativa de retirar aquelas próprias imagens que vieram à tona. Né? É, essas é. fotos são do, do setor de segurança do departamento de trânsito que, que o único que tem acesso é o senhor Fernando, entendeu? Uhum. E mostrando aí que no dia que o vereador pediu solicitou a, as imagens, ele correu lá e retirou. O, o aparelho já retornou para o local, agora é saber se as imagens continuam no aparelho. Porque que foram retiradas da, do local onde deveriam nunca ter saído Foram pelo próprio Fernando Para você a retirada desse e, equipamento Mesmo que momentaneamente na, Aponta uma tentativa a, de, de, de, de ocultar de ocultação margens? de provas, lógico ao, ao passo que ele veio aqui E, e dizer que para qualquer pessoa que solicitar Isso é uma cara de pau sem precedentes. Porque o que acaba acontecendo é que o vereador já tinha pedido desde o dia 13 de abril. Por que, que ele nunca entregou? E quando, foi, quando pediu, correu lá para retirar. Entendeu? Então é mentira em cima de mentira. Além do fato que nós temos que, que é, sugerir aqui as autoridades competentes do município, de Ministério Público para baixo... Certo? O que vai ser feito? E a controladoria interna do município, na pessoa da doutora Verônica, do doutor Herbert, e, e o próprio setor jurídico da prefeitura, e a Ciretran do estado de, de Mato Grosso não vai se pronunciar, vai ficar calada? Entendeu? Vocês têm um convênio com o município, vocês têm um, um, um, um contrato onde vocês têm que cobrar esse tipo de, de, de guarda do veículo. E foi retirado o veículo sem estar a, a documentação regular, isso causa dano ao erário público de Mato Grosso, ao erário público dos demais estados que esses veículos pertenciam. Qualquer qualquer veículo tem que ser tem que estar em dia para poder ser contemplado com essa liberação. E é, é, é, é, um, é, é um agora o, o diretor inventa um novo conceito só porque sumiu se sumiu a responsabilidade de sumir em primeiro lugar é dele. Ele tem que dar ele tem que dar conta de por que sumiu. Eu uma eu vou resposta você dá. um pouquinho, Dani, porque a informação então, a que eu tenho... a questão é essa. Vou até pedir a minha produção que providencie retorno para os meninos aqui, se for necessário. Porque a informação que eu tenho é que... Conseguiram falar com o diretor? É isso? Ele está na linha. Vamos lá. Tá, o diretor de trânsito, o senhor Fernando Carvalho, está ao vivo agora na linha. Eu solicitei da equipe que fizesse contato com o diretor. Por quê? Porque esses elementos que estão sendo apresentados agora, essas fotos que vêm à tona agora elas, não ontem ainda, o diretor não teve a oportunidade de falar sobre elas. Porque eu não questionei a respeito e, por óbvio, não tinha acesso a essas fotografias que acabei de visualizar aqui também, acompanhado da fala do jornalista, que faz uma nova, um novo apontamento, concomitantemente junto ao vereador José Vaz Neto, de que no dia em que o vereador teria solicitado as imagens, o equipamento teria sido retirado de lá. E para isso, para perguntar e saber a posição dele com relação a isso, é que eu solicitei que o diretor fosse contactado. Ele nos atendeu, está na linha com a gente, Fernando Carvalho, diretor de trânsito de Alta Floresta. Boa tarde, primeiramente, diretor, bem-vindo ao programa Olho Vivo. Tarde, Olho Vivo. Boa tarde, Olho Vivo, boa tarde à população que eu Diretor, eu, eu não sei se o senhor acredita, chegou a ouvir aqui o meu enunciado, eu explicando para as pessoas de casa. Ontem. Eu não lhe questionei sobre uma situação que apareceu aqui como novidade para a gente nesse momento e logo você não teve a oportunidade de falar a respeito, né? E é, eu estou nesse momento tentando entender aqui e por, por isso te ouvir é tão importante. O que se, a que se refere, eu não sei se o senhor está assistindo a TV nesse momento e vê também a imagem ou não, mas nós estamos mostrando fotos do que seria a central de segurança da, da direção de trânsito aquele equipamento que armazenaria as imagens e entre elas aquelas mostradas desde o último fim de semana aqui na cidade e ontem por nós eh, diretor, e é apontado pelo jornalista que está aqui conosco Dani Bueno está ao vivo aqui com a gente também o vereador José Vasneto vereador Zé Esquiva do PL que concomitantemente faz o mesmo apontamento de que haveria da sua parte a tentativa de ocultar estas imagens. E eles estão nos mostrando aqui essas fotos como elementos que comprovariam isso. O que, é que o senhor tem a dizer a respeito? É, Oliveira, como eu disse a você ontem, e reafirmo, se as imagens tivessem sido solicitadas por qualquer pessoa, você como jornalista, Oliveira, se você for fazer uma matéria, você vai ligar direto no meu celular, no meu celular particular, eu tenho quem atendo quem eu quiser, tanto no meu celular quanto na minha rede social privada. Atendo quem eu quiser. Se assuntos de trabalho, como sou ser servidor público, qualquer um tem o direito e se, se achar o dever de fiscalizador, vir aqui e solicitar, Fernando, tal é informação sobre isso. Eu só gostaria que assim, houvesse uma. É uma verdade, por parte de alguns, que se dizem jornalistas investigativos, de que se for fazer uma matéria, é muito mais fácil você vir me encontrar no meu local de trabalho ou me procurar, porque os telefones aqui são públicos e muito fáceis de me encontrar, do que só me procurar no celular e mandar mensagem. Se você me mandar só uma mensagem, eu posso não ver. Posso não acabar não lendo se você fizer uma ligação para mim, como você fez, te retornei e te atendi, como a Wendy já fez, já atendi. Agora, se você só me mandar uma mensagem e você não tiver na minha rede social, eu sinto muito, eu não sou obrigado a ter você na rede social. Não é obrigação minha, é particular. Se o meu telefone fosse corporativo, teria obrigação sim, de atender qualquer número e responder qualquer situação. Agora, como o meu telefone é privado, e uma invasão dele também é um crime, é diferente. Se o meu celular fosse corporativo, aí sim, seja obrigado a atender X aí porque dentro da minha função existe uma determinação, que Dedicação exclusiva, qualquer horário, tanto que é. meus superiores quando me ligam qualquer horário, eu atendo e retorno. Depois eu vou tá. até fazer esse adentro é, ao jornalista, diretor, mas eu gostaria de saber do senhor voltar, é o seguinte. Eu o senhor não... disse que as imagens, elas são liberadas a qualquer, desde que solicitadas. O vereador acabou de nos dizer aqui, me corrija por favor, Zé Esquiva, Sim. que ele teria solicitado e não teria sido atendido. Eu tenho a documentação por, assinada diretor. por ele. Não entendi, vereador. O, o vereador Zé Esquiva, que está aqui conosco, ele acabou de dizer aqui no programa que lhe procurou para solicitar as imagens e não lhe foi entregue essas imagens. Tem a é resposta dele. do Fernando. No, eu me encontrou, eu no, ele me entregou falando que não MCD, a, é MCD. Eu pedi é um um 13. Só um pouquinho, vereador. Deixa eu ouvir o diretor. Pois não, diretor. O ofício ele foi respondido. Certo, mas foi respondido negativamente? Não, não foi negativamente. Exatamente. Ele inventou a, uma desculpa falando assim que eu sozinho não tenho direito de requerer nada. Mas eu tenho. Eu, não foi, eu, eu pedi o quê? Eu fiz um ofício requerendo. Não foi um requerimento. Ele não soube entender a diferença entre o que é um requerimento e o que é um ofício. Eu fiz um ofício requerendo as imagens. Eu tenho esse direito. Eu não fiz um requerimento pedindo investigação de nada Entendi. Já fui direto ao ponto Ora, E o as... que ele certo. falou? Que não, era, não cabia ao meu gabinete Ora, ele é um vereador E o diretor disse aqui Em público, ao vivo Que qualquer cidadão que solicitasse a imagem Ele forneceria Então o fato dele não ter, ter negado para o vereador Imagine para um cidadão né? E não ele respondeu vereador, a só pergunta negou, ainda O senhor que que é... negou essas imagens ao, ao vereador? O aparelho foi retirado não, foi negado. Inclusive, está no ofício que eu respondi a ele que oferecesse o pendrive. As imagens estão aqui, estão aqui disponíveis. Todas as imagens. Tá. Eu, eu, eu vou, eu vou é, querer fazer uma força para acreditar, então, que houve aí, de repente, uma falha, um ruído de comunicação, qualquer é, equívoco que pode ter atrapalhado essa relação. Né? mas é... Oi? As imagens estão lá e pode, pode ele ser retiradas. Sim, sim, disse que as imagens estão, estão, estão lá. lá. Não, não, ele falou que não. Mas ia você, me tem um do... você tem uma resposta, eu né? Você tem, tem um a documento. uma resposta assinada por você, Fernando. Está no meu gabinete, assinado por você, cara. Oh, mentir ao vivo é feio. Eu estou aqui para te desmentir mesmo. Porque eu não vou passar por mentiroso, não. Você assinou, está lá o seu carimbo. Só a resposta. Está protocolado na Câmara de Vereadores. Você tem esse documento? Tenho, está protocolado. Você pode apresentar o programa? Com você, certeza, está à disposição. Eu posto. Eu faço questão de passar para qualquer um sim. Bom, é, sobre o diretor, essa re, a suposta retirada do equipamento, que salva as imagens das câmeras de segurança da direção, o que, que o senhor tem a dizer especificamente sobre essa situação? Porque nós estamos vendo, inclusive, fotos aqui, do que seria esse equipamento tendo sido retirado no dia em que foi solicitada essa imagem. Na... Qual que é a sua versão em relação a esse espaço? Eu fui procurar o TI, que é o técnico de informática da prefeitura, porque ele consegue retirar essas imagens, solicitei para ele, falei, preciso retirar umas imagens do dia falando de tal, de tal horário a tal horário e outra data. Falei, não, tem que retirar o DVR para a gente colocar e conectar no outro computador. Porque o DVR ele não tem a, a monitor. Então, e foi retirado aqui, inclusive. Na outra semana, o TI esteve aqui, retirou e colocamos as imagens. E todas as imagens de todas as datas estão gravadas aqui. Hein? Não só desse dia. Então, eu só quer, me... quer dizer ao povo o quê? É, o equipamento ele foi tirado justamente para salvar as imagens pelo setor de informática da prefeitura. É, é, essa, essas imagens elas não podiam ser retiradas aí... Na, na direção de trânsito, diretor? Isso, só que ali em cima não tem condição de ser retirado onde ele fica. Ele precisa ser colocado num aparelho, no CPU e no monitor para ser retirado. Muito bem. É... Oliveira. Eu... Pois não. É, é, então tá bom, que bom. As imagens estão salvas. Sim. Eu estou, re, estou requisitando, estou solicitando ao vivo, diante de toda a população de Alta Floresta. Eu gostaria de receber, da, por parte do Departamento de Trânsito, os últimos seis meses de imagens, já que o senhor disse que libera com, com a maior tranquilidade. E, e de todos os veículos que o senhor retirou, dos 20 veículos que o senhor disse ter liberado no, é, do, do pátio do departamento de trânsito. Ufa. De alta floresta. Dani, eu acho peraí, que o tem mais, vereador que é entra comigo nessa, nesse pedido, para que nós possamos mostrar à população como foram retirados esses veículos, eu... sob quais critérios, e por que o senhor participa pessoalmente dessa retirada Dani, em horário que outros agentes de trânsito não estão no seu departamento. Eu, peraí, Dani, eu já me antecipei nisso, e fico, por favor, convido até a população, terça-feira estará em votação na Câmara o requerimento exigindo, que ele falou 20, né? 20 veículos. Sim, mais que foram... de 20, ele falou. Tá. Mas eu pedi de, de 20. Pedi de 20. Tudo isso. Vídeo, documento, comprovar o dia que saiu, o porquê saiu, com, que estado saiu, para quem foi liberado. Exato. Eu já fiz tudo isso. Tá em votação terça-feira, na Câmara de Vereadores, requerimento ao meu nome. E eu peço ainda que a população esteja presente, porque eu preciso da... Aprovação de todos os vereadores, de dois terços da, de vereadores. E a população estando presente, eu tenho certeza que ele é aprovado. Então, eu convido a população, porque eu já antecipei o que você está pedindo agora, eu antecipei. Vai em votação terça-feira. E, Fernando, por favor, não apaga. Apagar provas é crime. Deixa bem claro, tá? É, eu, como cidadão, como fundador pioneiro desse município, família pioneira, é, estou também solicitando, fazendo a mesma solicitação, vou enviar um ofício ao seu departamento. Tá? E o mais importante, senhores vereadores, é saber por que apenas o, o vereador Zé Esquiva está empenhado em descobrir isso. O prefeito municipal esteve na última sessão da Câmara, vocês poderiam ter aproveitado a oportunidade para pelo menos questioná-lo... Ou, ou, ou se ele vai ou não vai tomar uma posição quanto a isso, e vocês ficaram entraram mudos e saíram calados, enfiaram o rabinho no meio das pernas e não comentam nada e não trazem respostas para a sociedade. No caso, Oliveira, o vereador Bernardo Patrício, que tem o irmão dele envolvido, deveria ser o primeiro a se levantar, saber, vamos a fundo nessa história, eu quero buscar a verdade, porque o meu irmão está nessa imagem. Ainda que ele estivesse só fornecendo a caminhonete, porque o Fernando disse que o dono da moto apareceu. Só que em 2008, quem apresentou documento como proprietário da moto foi o irmão do vereador Bernardo Patrício, Eduardo Patrício. Agora, então essas contradições, essas mentiras precisam ser desvendadas, entendeu? E volta a repetir, Ministério Público, Controladoria Geral do Município, Departamento Jurídico de Alta Floresta, o que vocês estão fazendo? Só fica sentado 30 dias e recebe o um salário e não fazem nada? Seus 10, 15, 20, 30 mil reais? O povo quer respostas. Ô, ô, diretor, quero, de certa forma, agradecer a sua participação aqui por telefone e deixar o espaço aberto aí às suas considerações finais em relação a essa questão. Fica à vontade, por favor. Eu não consegui ouvir nada que você falou por último... No... Não tem, não tem nada a dizer, é isso? Eu não consegui escutar nada do que você falou. Ah, tal. Tá, não conseguiu ouvir? Tá. Não. Então, vou fazer o seguinte: olha, de, é, o programa vai estar sempre aberto aqui, inclusive para te receber pessoalmente, como estou recebendo aqui os dois, da mesma forma que ontem te recebemos. Eu tenho certeza que o senhor pode voltar à censura do nosso programa, nós podemos encaminhar e providenciar o link para que o senhor assista. A população teve condição de, de ouvir né, as partes aqui envolvidas na situação, inclusive a sua posição com relação ao equipamento. Eu entendi, para mim, o senhor foi claro em dizer que a retirada se deu por falta de, de condições de tirar aí de dentro, o equipamento saiu para providenciar essa retirada e voltou... Segundo Não, o, o equipamento é nunca saiu daqui, 4, né? só foi colocado em outro aparelho da mesma forma. Tá, o equipamento central sempre esteve aí. Sim. Certo, entendi. Mas a, a, a intenção, segundo o senhor, o diretor, foi a melhor possível. Foi salvar as imagens até porque elas estavam sendo uh, solicitadas, é isso? Exatamente. Tá. Obrigado pela sua participação e o programa dispõe sempre que necessário, viu, diretor? Tá aí. Falamos com o diretor de trânsito. Também quero agradecer aqui os meninos pela participação. Acredito que essa questão, nós até teríamos uh, uma outra situação, até aproveitaria... Mas por conta da dificuldade de comunicação, né, fica mais difícil Nós, Você deve ter percebido, e eu peço, vereador, principalmente o senhor Que é um que integra essa casa legislativa, o poder que representa a força do nosso povo Que leva essa pauta também, se é que essa pauta já não é tratada com tanto afinco lá dentro Nós prometemos mostrar uma reportagem sobre o estado de saúde daquele motociclista da Avenida JK, né MC? Nós temos até imagens aí eu não vou poder, não vou ter condição de rodar aqui a reportagem agora, nesse horário, porque a coisa acabou ganhando um outro norte aqui. A minha intenção era exibir a reportagem, porque ele já está em casa, graças a Deus, depois de toda aquela situação. E Eu também aproveitaria a vinda do vereador para cobrar uma situação de providências com relação a isso, como isso está sendo tratado pela Câmara Municipal. A gente sabe que isso rendeu polêmica e, lamentavelmente, depois do acidente com esse rapaz... Outra pessoa também sofreu um acidente ao transpor um quebra-mola. Claro que eu não sou perito, não sou eu que vou dizer que foi o quebra-mola que provocou, mas é fato, foi ao transpor um quebra-mola que o acidente veio a acontecer. E, infelizmente, nesse outro episódio, no fim de semana passado, o motociclista não teve a mesma sorte e veio a óbito. Né? Então, é, é, pela seriedade, vereador, da questão, pela gravidade a gente já viu aí que a direção de trânsito eu não sei se a direção, se a prefeitura num contexto em geral, se a empresa que está fazendo a micropavimentação mas o quebra-molas, por exemplo, envolvido na situação, já foi pintado já recebeu a pintura, eu gostaria que o senhor leve, mais que nunca, né essa demanda também, continuasse a ser tratado lá na Câmara, porque eu sei que já está positivo, Oliveira, eu dói o coração, é lamentável ver todos esses acidentes, né e não é falta de eu cobrar eu tenho cobrado desde o início Talvez a pessoa que mais cobrei foi até mesmo o diretor de trânsito Fernando, desde sempre. Eu como já cobrei também, eu moro no Santa Maria e lá não tem uma placa de pare, não tem uma faixa, não tem nada de trânsito, sabe? Só tem o um asfalto e tem um colégio de que passa a criança saindo do colégio todo dia de bicicleta, a pé, correndo, que é normal a criança sair do, do colégio correndo e pode acontecer mais acidentes desse tipo. Então eu tenho pegado muito a sério nisso, porque tem sequelas que fica para o resto da vida e as pessoas estão brincando de, de trabalhar eu, eu já vou aproveitar mesmo Fernando, seu, eu no seu lugar eu vou falar, olha Chico, me desculpa eu não sirvo para o trânsito, eu vou para outro setor e coloco alguém capacitado porque ele, tá, ele é responsável por um setor que cuida muito de vidas e, e vida não tem valor assim, em, em é Aliás, tem valor demais, é né? inestimável. É inestimável, né? é inestimável cara. Uhum. Não tem, você, Jesus já fala, olha eu pregando, falava assim, nem todo ouro e toda prata do mundo vale o valor de uma só alma. E ele está cuidando de várias e várias e várias vidas. Mas olha o jeito que ele tem tratado a população. Rapaz, se você vê as trocas de informação que ele teve para falar sobre lits falar com bebe, é vergonhoso, é vergonhoso. Eu fico triste, mas eu como vereador vou continuar cobrando, principalmente em referente a esse asfalto, porque tem muita coisa ainda, a gente vai achar muito caroço nesse Angu. E tem muita coisa que a gente vai continuar batendo. Eu só quero agradecer, Oliveira, pela oportunidade. Quero agradecer mais uma vez a toda a população altoflorestense por me estar aqui, está ouvindo, estar dando essa oportunidade de eu defender vocês. Eu não estou aqui para fazer política, eu estou aqui para fazer o meu serviço e eu vou fazer o meu serviço até quando der. Tá? Eu não estou trabalhando para a reeleição diferente, ao contrário, eu estou trabalhando para colocar outras pessoas no meu lugar e continuar o trabalho honesto, sincero e emprestado ao povo. Eu trabalho para o povo, não é para mim. Então, assim, eu agradeço mais uma vez e pode contar comigo, o que tiver de denúncia, o que tiver de errado... Pode me ligar, meu telefone está à disposição, meu, minhas redes sociais, meu gabinete. E eu vou atrás, eu não desisto, eu não tenho medo não. E pode ser, eu sei que não, nunca vai ser, mas poderia ser uma, uma pessoa da minha família. Mas graças a Deus ninguém da minha família está trabalhando nos órgãos públicos, né? Trabalha toda a rede, rede privada. Mas independente, eu estou aqui para trabalhar. Pode ser o meu melhor amigo, como o Fernando já foi meu aluno, como o Fernando já foi lá da academia junto com a gente, já... Já estudamos junto, é, no mesmo colégio, em salas alternadas, né? Mas tivemos um... Já foi companheiro meu de equipe de basquete. Então, assim, eu estou aqui não é para ah, fulano, ciclando, Eu já denunciei até mesmo pessoas do meu partido. Ou eu, eu tenho medo de denunciar quem mais. Então, obrigado, eu estou aqui para fazer meu trabalho. Obrigado, obrigado. Eu, Oliveira. Dani Bueno, obrigado pela sua participação também aqui. O programa dispõe sempre que necessário e que o assunto for relevante. É, da nossa parte, só cabe salientar que nós estamos aqui porque dentro da nossa escola de jornalismo, dentro do, daquilo que nós temos pleno conhecimento de que podemos e não podemos fazer, o papel da imprensa é ajudar na manutenção da sociedade, né? Onde o povo não tem vez, não tem voz e não consegue atingir os seus objetivos ou mesmo alcançar seus direitos, ele muitas vezes recorre à imprensa e a gente acaba revelando aí as coisas erradas que estão acontecendo em todas as esferas não existe A, B ou C que a gente esteja é, você é testemunha disso, entendeu? qualquer assunto que chega até nós nós estamos trazendo a público justamente para que todo mundo saiba quem é quem em alta floresta obrigado Dani, e amanhã a gente está juntos lá, se Deus quiser, né? todo sábado nós igualmente continuamos a fazer o nosso trabalho lá na Rádio Bambina também